Salve amantes de churrasco e apaixonados pelo assado, hoje eu tô aqui pra falar pra vocês nosso grill Patagônia, mostrar um pouquinho os detalhes dele e mostrar como que a gente faz a montagem desse grill portátil aí pra ajudar você a fazer o melhor assado. Então, esse aqui é o nosso grill Patagônia, a gente tá com ele aqui na caixinha, vou mostrar pra vocês todos os detalhes. Então, olha, ó. Um equipamento compacto, ele vem nessa caixinha aqui, ó, fácil de enviar para todo o Brasil. Vamos abrir ele, então, vou mostrar para vocês. E o grill Patagônia, ele é um grill, a gente não enquadra na categoria de parrídia, porque ele não tem o firebox, né? A gente tem a parte do, do assado ali, onde a gente alimenta o fogo, ele é feito no mesmo local onde a gente assa a carne. E a, a gente entende que parrídia, na verdade, ele tem a parte do fogo separado, né? Vamos lá. Abriu. Então, agora nós então, vamos começar a montagem do nosso grill. Ele vem todo desmontado, tá? Por isso que a gente teve a ideia aqui de fazer um material bem compacto, tá? Pra facilitar aí, diminuir o transporte. Então, essa aqui é a peça traseira. Vocês vão ver que ela é uma peça menor, maior, na verdade, né? A gente tem as duas laterais dela. Aqui é um ponto bem importante porque a gente tem o lado direito tá? E o lado esquerdo. Vou deixar aqui esse aqui é o esquerdo esse aqui é a nossa lateral direita, tá? Como que eu sei que ela é direita? Tá vendo que aqui ela não tem dobra aqui no fundo, tá? Esse fundo ele vai fazer o um encaixe aqui ó. dessa forma aqui, depois a gente vai encaixar com o pezinho de apoio e essa parte aqui ela vai ficar pra frente porém esse escuro aqui ele tem que ficar a parte de baixo se a gente montar assim, vai estar invertido. Então, esse aqui, a nossa direita. E o lado esquerdo, tá? Também, que vai montar aqui aqui onde a gente vai com as plaquetas arrepratárias. Esse furo aqui vai estar para baixo. E aqui a parte com o ângulo aqui é a parte de trás. Ela vai ficar exatamente assim, ó. Quando a gente montar essas três partes. Bom, o segundo ponto que a gente vai ter que observar é o pé dela, né? A gente tem os pés, todos eles também são parafusados, tá? A gente tem aqui... Três tipos de pé. Os pés da parte traseira, eles têm dois furos, tá? Dois não, quatro, né? Dois cada lado. Então a gente vai separar esses dois aqui. Esse aqui não tem esquerda e direita, tá? Tanto tanto faz. Porém, os pés que a gente vai colocar na frente, ele tem o lado. Então a gente já vem com o pezinho. Esse furo aqui, ele tá centralizado, mas a forma dele quando vocês botar aqui, ó, vocês vão ver que ele vai encaixar aqui, ó. Prendeu em cima essa é a forma que a gente vai montar e esse aqui é o pé esquerdo também tá? então encaixou em cima colocou, ele vai fechar a furação ali agora vamos começar a montagem já definiu o que é direita o que é esquerda, vamos começar a montagem vamos encaixar um lado só coloco o parafuso e aqui um segredo é a gente não não dar o aperto ainda do do equipamento só com a mão e ó, ficou bem soltinho a gente só vai fazer o aperto depois que a gente colocar todos os, os parafusos no equipamento. E agora a gente vai conectar essas duas partes, correto? Aqui também, ó, tem que cuidar um pouquinho do lado, tá? Porque ele também vai ter... Ó, aqui fechou. Se a gente montar ela invertida, vocês vão ver que não vai fechar. Que não vai fechar. Ó. Então... Tem que acertar o lado, tá? Fechou. A gente nota aqui, uh, aqui a distância do furo, tá? A gente vê que o furo está um pouquinho mais para cima né, do que na parte de baixo. Mas quando tu encaixar aqui, tu já vai, já vai ver naturalmente aqui qual que é a forma correta. Encaixou ali. Vamos botar ela aqui assim. Ó. Bom, finalizamos aqui a montagem dos laterais. Fiz um aperto com a mão mesmo. É ideal que a gente já colocar essa chapa aqui, tá? a gente vai colocar ela aqui. Como a gente ainda não fixou a frente, a gente consegue abrir. Tá? Já colocou essa chapa aqui. Se porventura esqueceu de botar, dá para botá-la depois de montá-la, porque a gente tem que forçar um pouquinho mais a chapa e colocar ali. Depois a gente bota as plaquetas refratárias e ela vai se encaixar perfeitamente. Então colocamos aqui a placa do fundo da parrilla, agora a gente vai instalar a frente dela. Tá? Aqui a gente tem uma situação bem importante também, tá, vou deixar aqui, ó, é a parte da frente, ó, essa aqui é a frente da parrilla. ela vai encaixar dentro do equipamento, entendeu? Então a gente vai encaixar, coloca os pés, eu vou encaixar aqui primeiro a nossa direita, vou colocar só um parafuso aqui para dar um aperto, ó, coloquei o parafuso e encaixou. Ela já vai segurar um pouquinho aqui, ó, mesmo sem... Assim, sem eu ter botado não, nada, né? Nada, sem eu ter botado a pouco. Bom, aqui a gente tem um detalhe importante para vocês observar na hora de botar essa peça aqui. Nota que ela fica, ó, a chapa, essa chapa aqui que é a base da parride aqui, ela fica por cima. Essa chapa ela é um L, então vamos olhar aqui por baixo, ó. Ela tá encaixando por cima da, da chapa, e não vai deixar que caia a brasa. Finalizou agora, só falta mais a gente colocar dois parafusos aqui. E depois a gente entra com as plaquetas reparatais. aqui eu vou mostrar de novo para vocês aquele detalhe do parafuso, né? Nota que aqui tem um pouquinho da bordinha da chapa? Só que ele vai entrar, entendeu? Ó, a gente vai lá, força, ó, ele entrou bem justinho esse parafuso. E a hora que ele fez o aperto, ele afirmou bem a dele. ficou bem pique. só colocar agora os parafusos dentro. Apertar agora com uma chavezinha, né? Para deixar ela bem firme. E Depois a gente entra com os as plaquetas repratárias. Bora agora? Agora vamos botar as plaquetas, tá? Primeiro a gente sempre começa com as plaquetas laterais, tá? A gente tem a plaqueta aqui que é a metade, essa metade ela vai aqui na frente para fechar. Bom. Todas as plaquetas já estão em seu lugar. E agora o que a gente vai pegar? Aqui a gente tem o suporte para nossa grelha. A gente, esse aqui é só encaixado. Ó. Encaixou. Aqui, dá uma forçadinha. ó. Ela encaixa. Aqui também. Bem firme. Aqui é bom ter uma noção né? do espaço. Talvez a gente vai ter que puxar um pouquinho para o lado aqui. Desembalamos nossa grelha de descanso, aí ela é só encaixada aqui ó, que vai um pouquinho pro lado aqui ó, dá uma batidinha aqui pra acertar na medida certa. Grelha de descanso, vamos colocar a grelha principal. E a principal, principal é só encaixada aqui, a gente pode usar nesse formato dela inclinado ou se preferir, a gente pode usar ela nesse formato também, então, tem essas duas opções. E por último então finalizou, ele vai com o atiçador de brasa aqui. Ele, aqui, ele é só encaixado. Tá? E é isso aí amante do assado, mostrei para vocês aqui como é, que é o funcionamento, a montagem do nosso grill Patagônia. aproveite seu equipamento ao máximo. E quem ainda não tem essa belezura aí, acessa nosso site www.nabrasaequipamentos.com.br ou chama a nossa galera no WhatsApp. Aí. Siga nossas redes sociais, tamo junto, tem muita coisa boa esse ano. Valeu!